Eu votei no 28123, Febos Ah não, não, não <risos> Não, pintinho Piu Eu voto 28123 Eu voto 28123 meu pai também vota, minha mãe também vota O meu também não. vota, minha avó também vota O meu irmão também vota, 28123 O Zé vota 28123 O Zé vota 28123 A Ana também vota, o Bastião também vota O Chico vota, a Dete vota O Timi vota, o Marcelo também vota o povo aqui é 28, 1, 2, 3. O povo aqui é 28, 1, 2, 3. O tio Filé é, o Pedrão também é, a Raquel também é, a Patrícia é, o Fernando é, o Fabrício também é. A casa do Luiz é 28, A casa do Luiz é 28, O Luiz é, a Isabel é, o Beto também é, o Márcio é a Estela, é, o Titoninho também é. Jão, vota 28, 1, 2, 3. Max, João Jão, vota 28, 1, 2, 3. A Beatriz, vota a Gabi, vota o Jorge, vota a Sônia também, vota o Dito, vota todo mundo, vota. O Urbano Santos, não. todo mundo vota. O Urbano Santos, privada. Caralho, estourou. É 28123. O <risos> que é que eu crio? Eu sei que eu. criei, eu criei, eu criei aqui. Eu saí do jogo. Aí ah, é eu, criei, por isso. eu cliquei em sair sem querer. Aí não é, não é assim. Entrar com código copiado. Nossa, é bom. Tem opção não. agora. Ô, oh, imagina. Tá. O olho aqui. Ah. É encostar um no outro, assim. Hã? o globo ocular, certo? Hã? E encostar um globo ocular no outro. Eu já vi isso. Tem uma imagem que é assim. Para. Eu tenho muita agonia de olho. Para. Oba. Ei, tá me ouvindo? Tá me ouvindo? Tá me ouvindo? Eu tô escutando. Tô ouvindo, tá me escutando? Oi. Fala oi. Oi. Ah, então oi. tá bom. Pronto, os dois estão te escutando. Você tá me ouvindo? Não. Objetivos. Vai, dá, dá, o, dá o brief aí. Fantasma. Eu só, eu só vou falar palavras chaves Fantasma lidando. Uh, membro da equipe, evento. Foto do fantasma. Impedir <risos> com crucifixo. Richard Miller, todo mundo. Tá bom, então. Vamos, então. vamos. Chop Chop. Chop Chop. Chop Chop. Ema. Ema. Ema. Nossa, e a musiquinha. Ema. Chop Chop. tchau tchau tchau Chop Chop. Chop Chop. Chop Chop. Não, gente... ó velocidade, ganhei, pô. Pegou a chave? Mas aí não, aí não vai pegar a porra do da chave não, né? Já pegou, né? Já pegou você! Nossa, já pegou, já pegou é. seu, seu sapeca! Quem achar primeiro, Já vai escrever no chat. O quê? Ele mandou. <risos> tá. <risos> Chop chop. chop chop, Chop chop. Vamos ver aqui. Vamos achar que porra é essa? Singo tem um fantasma liros, da sombra liros, aqui. What the f... Cinco liros do Liro Liro Do Lero Lero. Caralho, já tinha isso aqui? Nunca tinha visto, mano. Tem um fantasma da sombra. Achei. Achou? <risos> tá <aí> embaixo? <risos> aqui, na garagem, na garagem. Tá bom. O fantasma da sombra, o novo fantasma da sombra. Na garagem sempre, quase sempre é, mano. Puta que pariu. O que? Aqui? É, sim, sim. Tô do ah, é nesse armário aqui, ó. ó. 11, 13, pera, vamos pera. ver aqui por aqui. Tinha ficado e... 3 aqui. 3? Não, mas tá 12, eu acho que é por aqui mesmo, tipo. Aí, ó, tá aqui, oh, tá aqui. Um eu ouvi, eu ouvi, eu ouvi. É pra eu jogar o item e ele trabalhar sozinho? Ah, meu Deus, não começa. Ih, abriu a porta, aí. Foi eu. Foi você. Gente já, né? Ah, tá, entendi. Vou procurar... É... O... Você, não tem... você não trouxe nenhum item papo. Ah... É, 4? É, quatro? ê, é, é... Oba! Ê... Tá! Ê... Tá! Fulaninho é. aparece aí. Eita, Eita! Segura, segura! Ele anda muito, eu não tô achando. Ele tá, ele tá aqui agora. Ele tá andando, tá deixa aqui, ele. Ó. Sou Vai eu. <risos> <risos> uh, hein? Hein? Em, em, em, Richard, em. Richard, hein? Hein? Hein? Oh. Ei, ei! Oh. Você é demônio? Não. Olha ele aqui, ó. Okay. Tá, ele não. Ele nem um, ele tava. Ele tava engasgado, ele tava engasgado. Vai. Tá quatro? Se eu, tiro foto. Se eu tiro foto. Deixa eu ver. Tirou, tirou, tirou. Mano, eu acho que não é que pediu não, senão acho que já teria. Desmento. Ah, não, não sei, pode jogando. ser, não pode tava ser. Tá. Uh! Tá. Menos 6, deu menos 6. Eu vi menos 6 em um lugar. GG. Pera, eu só tenho que confirmar, mas foi menos 6, não foi? Dele. Eu acho que foi menos 6 que eu vi. Carai, mas você tá, tá colocando Quando? nele. O negócio. Foi menos 6, foi menos 6, foi -6 então, então rolou, rolou. Quando eu tava jogando sozinho, ele e hum. o meu pipipi tava, tava tipo 3, 3, aí depois 1, aí depois 5, do é, nada, É, então, então 4 não é 5, mas pode esperar um pouquinho mais, melhor esperar um pouquinho mais. O... Eu tava querendo tirar a foto da boneca lá em cima. Ah, procura lá, procura lá. Deixa pra depois. Pera, eu tomo, eu quero, toma o pipi que eu vou usar o Twink. Peraí, peraí, peraí, peraí. Eu vou softbox. Eu vou usar aí, pera aí, pera o <risos> V. Lanterna UV. Tá crucifixo? Né? É, Calma. tem dois. Eu, vou, eu taco o crucifixo lá e tiro a foto, vai. Tá bom. O pipi. O tipo pipi, pipi do PK. PIPI. pipi. pipi. Ah, ele tá dando uns passos aqui. É, ele apareceu aqui de novo. Ô, babão! Achei outro. Uh, vou ver se tem orb, já volto aí. O moleque apareceu aí, mano. O Richard. Que porco, ele fica rotando na cara dos outros, mano. Aff. Achei outro. <risos> a boneca. Boa, tira a mão. Tirei, tirei. Eu peguei ela. Desenquei ele não atacou até o agora. Richard. Hã? Isso. você quer procura? É uma boa se achar, é bom. Tem orb, tem orb. Então é frio e orb, por enquanto. Ah, é, é espectro, Mari ou Yurei. É, vocês perderam aí, gente. Frio não, mas foi menos 6 uma hora. Vamos ver, vamos ver, Mare, né? Eu acho, eu acho. Porque, porque foi menos foi 6 uma hora. Foi menos 6 uma hora, então eu acho que já conta. Espera acabar, espera acabar, espera acabar. Espera a gente ter certeza, mas eu acho que não é, não. Ih, tacou o um livro no chão aqui, mano. What the fuck? Richard! Oi? Qual eu sua falo. idade? Tacou o um livro tudo no chão aqui, mano. Eita, tá. Você está aqui? Me dê um sinal! Here. Ih, falou rir. Falou rir, falou rir. É, é mer, mas eu, eu, eu vou confirmar a temperatura baixa, porque deu menos 6, mas foi num momento muito específico. Here. Eu tenho que ver se foi temperatura baixa mesmo, porque uma hora deu menos 6, mas só aquele momento. GG. Mas eu acho que já conta, mano. Eu acho que já conta. GG. Menos 10, é, pronto, pronto. É aqui mesmo, achei. GG. É isso mesmo, é isso mesmo. Eu é isso mesmo. Um GG, crucifixo. GG. Você tacou os crucifixos lá? Porque era no corredor, pelo que eu entendi. Não aqui é lá um na só. garagem. Só aqui um. Ah, qualquer coisa a gente leva o outro. Pera, mas ele tava na garagem. É, ele tava, não. mas aqui... É foi a... é Ah, foi tudo? Tô... GG, GG, GG, GG. GG, GG. GG, GG, pronto. Você quer tirar foto do fanta... Ah, não, Vai. já tirou, já tirou foto de tudo. Foda-se. Marcou aí, foto, marcou não. aí, Mare. Marcou Mare, marcou Mare. Mar. Nem atacou, é mano. Nem atacou. O então? que é foda. Vai. Puxa, puxa. Puxa, puxa o corpo. GG. GG. GG. GG. Oba, voltei. GG. GG. Nossa, 140 conto. Meu não! C Tô brincando. <risos> C Oi. Oi. Oi? Vai, falei. Uh, detectar 10 graus, ou menos. Membro da equipe, evento. Sensor de movimento, que a gente tem dois, inclusive. Richard Clark, todo mundo. Ah, esse aqui Ai, é. Ah, meu é, Deus, é, esse é, que... aqui é. Não, é intermediário. É, é, é, é. Vamos lá, vamos lá, vamos lá, vamos lá. Já tá atacando. Ah, vamos lá, vamos lá, mas não. Mas Mano, não, não atacou, a chave, né? não atacou nada no outro. Não pegou a chave, Eu peguei, eu peguei, né? eu peguei, eu peguei. Eu peguei. Eu, Viu? peguei. eu peguei, eu peguei. A gente pegou ao mesmo tempo, então. Ah, é? Não. não. Peguei, eu não peguei. O osso, achei o osso, achei o osso. Você quer tirar foto? Vou tirar, vou, vou... Tá aqui na cozinha. Na conzinha. Eu só vou tirar foto da boneca, tem, tem. Faz a aposta a cada três partidas, gente. Senão eu ia apostar toda hora. <risos> Para, para, para, você tem que desviciar. Desvicia, desvicia, gente. Senão não fudeu. se não fudeu. Ó, oh, tá 10 graus aqui, provavelmente aqui na sala. Demorou. Então já sabe, né? Já sabe o quê? Ué, sei, sei, sei, sei, sei, sei. 7 graus, 7 graus. Shank. Seis, é a sala mesmo, é na sala. Nossa, vou colocar no sofá que no sofá o livrinho. Ai. Que totosa essa água aqui. Hein? Hein? Você me ouviu bem? Hein? Oh, ele tá aqui 5 graus, mano. Tá, tá baixando. Será que vai abaixo de 04? 4 5 6, hein? Hein? Tá aqui, tá aqui, tá aqui, tá aqui. Três, tá baixando. Dois... Vai ser Feliz Ano Novo, jogo, logo, logo. Não. O osso tá na cozinha, cozinha, cozinha. Não, falei, o osso tá na cozinha. Tá aqui o fantasma. Um... Vai ser Feliz Ano Novo, Feliz Ano Novo. Prepara, meio... Meio grau, meio grau... Menos um, Feliz Ano Novo! Tá frio, é frio, é frio, é frio, é frio. Tirou foto do osso, pegou osso. Tirei. Eu vou pegar, que... eu vou pegar... Câmera, vou pegar a câmera. Tirei. Feliz Ano Novo! Batista, obrigado pelo seu de 11 meses. Opa, tá quase nascendo, hein? Cadê a pensão, Fellow? Mas nem nasceu! O que você tá me cobrando antes? <risos> sensor de movimentos. Tá me cobrando antes do, de nascer, porra? Cadê a pensão? Nossa, feliz 2020.1. Nem a pau, mano. Nunca mais fala isso. Nunca mais fala isso. 2020.1 não, mano. Hein? Ah, mexeu aqui, mano. Tá mexendo uns, uns vidros aqui. Um copo. Mexeu o copo aí. Ah, que bonitinho. Tá, a gente tem que colocar o sensor de movimento, mas onde que eu coloco? Coloca aqui, mano. Ó ah, aqui, meu ó. Oh. Oh, que bonitinhas as bonecas. Vou tirar foto das duas aqui. Coloca aqui atrás, mano. Pega lá, pega lá. Ó, oh, bonequinha. Elas ainda tão bugadas. Olha aqui, olha aqui. Fica vendo, fica vendo, fica vendo aqui, ó. Fica vendo aqui, ó. Viu? Elas bugam ainda, mano. Caralho. Eu assustei, eu assustei, eu assustei. Peraí, peraí. Eu assustei pra porra, mano. É aqui, ó. Nossa, velho. Tá 5 aí ou 4? Não, não, não é aí dentro não. Ele tá andando aí. Não, mas ele tá na porta. Né? Tá. Eu coloquei o sensor de movimento aqui isso. atrás, porque tá meio ruim aqui o lugar todo. Melhor você não ficar aí não, senão não vai ter lugar pra você correr. Beleza. Nossa, mano, baixou a pressão, velho. Eu vou ver se tem orb. Por que baixou a pressão? Porque eu tomei um puta susto, velho. Eu tenho, eu quero tirar... ali, ali, ali, Tirou? Tirou, tirou! Conseguiu, conseguiu. Conseguiu, conseguiu. Boa. Jogar fora a câmera. Que hálito refrescante. Nossa, que gostoso. Eu adoro, quando bafora é a Nossa, cara. baforou muito. Puta que pariu. Eu acho que detectou... Tá, o, o sensor... O sensor ainda não. Bota lá, eu coloco o Tá, você quer o PVP ou o Spirit Box? Ahn... Vou... Uh... Você vai colocar o outro sensor? Me dá o Spirit Box, eu pego. Então vou lá. É, é. Ah, é, é. Hein? Hein? Hein? Hein? Vou levar outro caderno, já que a gente tem dois. Eu, eu acho... Nossa, olha a porta, como é que ela tá? What the fuck? Mano, que porta louca! Ah! <risos> voltou! Ah, eu achei que era ah. ia girar daquele jeito. Aquele jeito louco. Um eu... A gente nem viu se tem orb, mano. A gente só pegou as coisas e voltou. Tá, vou fazer um plano cartesiano. Tá. Coloca mais baixo. O que é um plano? Coloca mais baixo. Qual que é o nome dele mesmo? Plano Cartesiano. Plano Cartesiano. Qual o seu nome? Você está onde? Qual o seu nome? Qual a sua idade? Velho. É velho, é velho. Já Teve foi. Teve um já? que eu tava jogando que o fantasma no um behind. Nossa! No box, né? foi foda, eu tava... A minha só. mãe... Ele tá aqui, ó. Oh, tá aqui mesmo. É óbvio que tá aí, né, pô? É óbvio. Vou colocar aí em cima. Vamos Acho ver se tem orb, fosse... porque se for orb, GG. GG. GG. <risos> GG. GG. Vamos lá pegar a câmera. Old. Qual que é a. as evidências. Frio e spirit box. Pode ser demônio aí. Iiii! Tem que escrever, vamos ver se tem orb. É então, eu até peguei outro caderno só pra isso. Se tiver orb, já coloquei dois, dois cadernos lá. Ah, já passou pelo sensor. Já Ó, orb até agora nada, mano, sem orb, vamos ver. Por favor, Será? que lugar. Será? <risos> Será? Tomara que não tenha orb ataque bastante. É Richard Clark. Mas é verdade, mano, não atacou até agora, pode não ser, mano. Intermediário. Ah, mas já acabou o tempo, eu não sei. Vou pegar um remédio. Tô escutando porra nenhuma que você tá falando. Já viu aquele aquele problema de física que é assim... Uh, acho que é se assim, a menina soltar não sei o que, daqui é acontece tal coisa. Né? É? é assim, tipo, 5 metros. Não entendi, não entendi nada. Não entendi, PK. Tem uma menina, quer dizer, uma... Não, tem um problema de física, que é uma menininha segurando, sei lá, alguma coisa e ela vai deixar cair. Aí, tá, aí, uma questão de física. Aí. Só que a menina tem 5 metros, tá falando no problema de física. Ah, eu nunca vi, eu nunca vi isso aí. Nunca vi? Não. É. Agora eu entendi, agora eu entendi. Eita, nível 2 aqui. Já venceu? Venceu, ele tá aqui com a gente. Tá, não fez nada, pode ter escrito, vamos lá ver. Escrevido. Escrivinhado. Escrivinhado! A manteiga voltou, oi. Ana Vitória, obrigado por 5 meses! Mandou amorzinho. Obrigadinho pelo 22, apoio. 22, Valeu. 1, 2, 3, 1, 2, 3, 1, 2, 3, 1, 2, 3, 1, 2, 3, 1, 2, 3, 1, 2, 3, 1, 2, 3, 2, 3, 1, 2, 3, 1, 2, 3, E o pai, 1, 2, 3. Todo mundo vota. Não dá pra também 1, 2, 3, 1, 2, 3. 1, 2, 3, 1, 2, 3. Não escrevinhou nada ainda, mano. Bips. Por que não? Por que não? Eu taquei uma cruz já? Taquei uma cruz aqui. Tem aqui um no esponja chão esponja e o outro... Ai, caraca. ele fala, Patrick? Nice cock! É! Eu vi a em viu? vídeo. Eu mostrei aqui. Não, não, não, não. Eu coloquei aí porque é onde ele tava né, hora. Claro. Vou jogar logo. Não! Hey Patrick, Hello. nice cock! Hey Patrick. Pode ser orb mesmo e a gente não... não viu aquela hora só. Carai, mano, para de tacar as coisas aqui! Mas tacou tudo! Porra! Vamos ver orb lá, peraí, já volto aí. Ah, ele não tava vindo atrás, não, ele não tava vindo atrás. Vamos ver, isso aí não é orb, isso aí não é orb, tá, isso aí não é orb. Aí ele tá passando, fazendo tum, tum, tum. Ele tá mais pra direita, será que o orb tá ali, então? Ô, oh, PK, pega a câmera e mira mais pra janela onde você colocou o sensor, porque parece que ele tá fazendo tum ali. Pode ser que o orb esteja ali, não, não no meio da sala. Onde, onde, onde? Mirando na janela, na janela onde você colocou o sensor. Tá, deixa eu ver. Não mira a, lan a lanterna, não. Tá, tô vendo. É, não tem orb, passo não. Atrás de mim. Socorro. Meu olho dói. Vejo, vejo. Vem, um passo aqui. Aqui, aqui, Felps. Tá aqui. Não, não tem orb nenhum, mano. Só tem sua respiração. É, pode ser demônio e não escreveu ainda. Só. É, pode ser demônio e só não, só não escreveu. Demônio é analfabeta. E fodeu. Aí fodeu, aí fudeu, mano. Aí a gente vai ficar pra sempre aqui. <risos> Eu tô vivo, né? já, Verdade, a gente esqueceu de impressão digital, vamos ver. Será que pode ser? Vamos ver. A gente, a gente esqueceu de Pode. Sal. Ih, pode ser Wraith, mano, se for impressão digital. Pega, pega sal, pega sal. Ih, já pegou, já já tá na mão, Ô louco. É, eu pô, já, sem motivo. Agora a gente tem um motivo. Fico esquecendo que tem impressão digital. Tem impressão digital, é o Wraith mesmo. Só vamos. É, tem, tem na janela ali. Tá, bom. tá com uns um sal aí, foda-se. Eu taquei, eu taquei. Ah, <risos> boa. É a race. Adoro quando não tem ataque, nunca. É, nossa, mano. Eles não atacam, não é demônio. O pessoal tá triste que não era é demônio. Mano, mas conseguimos. Já colocou aí, marcou aí. Eu comprei, marcou aí, marcou aí. estranho, velho. Por quê? Parece que tem alguma coisa nele, acho que é uva. Uva? É porque ele vem com. <risos> Você marcou aí, você marcou aí. Marquei. Tá. Oi. Desmuta, porra! Hein? hein? Hein? Hein? Hein? Ah, eu quero muito aquela roupa. Aquela roupa, uau. Nossa. Rafe, parabéns, seu pedaço de lixo. Aí, 150, oh, mano. Nossa. Parabéns, ô. Quanto dinheiro eu olha meu nível! Nossa. No nível! Eu não sei fazer é isso. Aí, assim. isso. O PK, o PK criou o um full, eu criei o mu. Fala, Loguinho. Muta, porra. Muta, porra. Muta, não? Fala, fala, fala. Não. não! Fala, fala, fala com a porra, né? Essa merda. Vai Olha. dar o um brief. Ah, é. Vou ficar se xingando logo. Tá bom, ó. 10 graus nesse full. <risos> <risos> movimento incenso, Margaret Thomas todo mundo. E é no rádio agora. Todo mundo é Margaret Thomas? Todo mundo é 2823. Ah não. 2823. Farmhouse. Tudo é 2823, 2823, 2823, 2823. Por que, que você que chama Farmhouse? Se não é Mas não é farmhouse isso aqui, porra? Quem achar primeiro toma no cu. É, quem primeiro, tem que dar Quem que dar 10 reais, que me dar 10 reais quem achar primeiro. Então se for eu, eu não ganho dá, nada. Tem que dar, tem que dar, então você achar é uma merda. Não, vou ficar parado, vou ficar parado. <risos> achei bate. o osso, o osso tá na cozinha aqui, você passou por cima, ah, não olhou. Achei Aê, porra. Achei o osso, o osso tá na cozinha. O Enja não conta mais a foto. Ih, não tem que estar tá ligado ele? Não! Não! Acho que eu escutei ele, não. Na... na cozinha. Eu tô ouvindo aqui. T. U. T. Upstairs. Upstairs. Tá. Cinco. É. Tá no corredor aqui de cima. Corredor de cima. Corredor de cima. Então quer dizer que... Ele adaptou. Ele ligou. Quer dizer que eu achei ou você achou? Agora eu não sei. Ah, você descobriu antes de mim. Tá, eu... eu depois eu... <risos> não precisa pecar. <risos> Tá, dá tá 3 graus aqui. É aqui em cima mesmo. Tá quantos graus? 3. Tá. Onde você tá? Aqui. Nossa, tô escutando ainda andando. Tá, tá andando tá? lá o. O que você tá falando? Onde você tá, porra? Tá aqui, ó. Um, 1,5. Vai ser frio, vai ser frio. Tá 1. Quase ano novo, quase ano novo. 1,0.9. 0,9. 1.7, tá quase, 0.7, 0.7, 0.7, grafite, o grafite, zero... alguém tem grafite 0.7 pra empresa 0.2, 0.2, 0, 0. Mais... 0. Mano, eu odiava 0. é, metade time, negativo, preocupar. pronto, 0.7 era um fininho, tinha 0.5, 0.5 era, quebrava, nossa, assim, eu olhava pra ele quebrava. Ele, é, mano, era... eu já tive grafite nossa, junto, junto. já Sim, sim, sim. Eu usava um ponto ser... alguma coisa. Eu usava um ponto alguma coisa. Não, era grossaço esse. É, era tipo uma, um lápis mesmo. Era grafite de lápis, praticamente. Eu usava zero... Falaram aqui que usava 003! Nossa, o 03 você... Nossa! A, é a agulha, mano. Sei lá. 1.9? Um Eu não lembro qual que era. Zero, zero, sete, foi só mais era um zero. ponto alguma coisa. 02, 02 você olha, 02 você encosta no papel e quebra, 03. Não, tá aqui, aqui tá frio ainda, só se ela desceu por enquanto. Ela vai subir daqui a pouco. Encontrei um passo em falso. Em é falso, em falso. Oh, é. Eu adorava a lapiseira, achava muito bonita. Ih, descendeu? Foi você descendeu? Ah. Boa! Tá, então é frio, frio 5. Vamos ver se escreve. Vou puxar a câmera, eu tenho uma foto. Eu tenho uma foto. Tá no chão, tá no chão, tá vindo aqui. Ah, oh, meu Deus. Para, para, para, apaga, apaga, apaga, apaga. Saber não é falar um, mas vai falar um tá, ela escuta. Ela tava no chãozinho, ela não tava no chãozinho? Sim. Cinco aqui, ó. Tá, deixa eu colocar aqui. Cinco. Não! Ah! Mas foda-se, já, já, já pegou cinco. Eu sei. Não? Bom, vamos ver se tem orb. Vamos ver as outras coisas. Eu devia ter desligado, né? Porque vai ficar um bocado. Agora vai ficar um. Caralho! <risos> <risos> Eu vou aqui, eu vou aqui, eu vou aqui. Enquanto eu morro. Enquanto eu Você fecha, você fecha. Eu não tô indo aí. Esse é lugar de medo, mano. Mano, por que fez... fez... ah, Fez? Fez! Bem na hora que você falou não, parabéns. Não, não. Fez não. Pe Vou pegar um a chave aqui. De... Peguei a chave do carro. Vou roubar o carro. Peguei a chave de, de, da casa, ela tá aberta. Peguei a chave Eu... do... E aí ó, parabéns, é, tirou foto da, do nada. <risos> é, parabéns. <super risos> Crucifix tem que usar? Ah, uh, incenso e sensor de movimento, sensor de movimento. Vou levar o sensor. Vou levar incenso, PA2. É, dois. você tem que tomar pilu, gente. O que é? Tá sem sanidade, sem. Então, sem. Mano, esse incenso é muito incenso, porque pra mim. Pra mim, incenso é aquele espalhinho. É fininho, esse aí tem muita coisa dentro, Ei, mano. Pra caralho. caralho. Ah. Lá em cima, lá em cima. Sem, sem mãozinha. Sem mãozinha. Mãozinha! Eu acho que não, senão eu já tinha visto, eu... vou. pegar algum item que descobre. Te... Vou sair da casa, tá? Não. Porque ele é muito baixinho, né? Deixa eu colocar o sensor mais pra baixo. Colocar aqui Acho que ali é vale o sensor. Eu coloquei o sensor no chão agora, porque ele é muito pequenininho. Vai chutar o sensor. Tem que ser no chão, mano, tem que ser no chão. pode ser um negócio? Não, não, não, as duas, pra ser Spectro é o que? E pra ser Banshee é o que? É é... Ah, então pode ser Orb, porque eu não tô achando ru... nenhuma... Nenhuma mãozinha, tem que trazer o Orb aqui. Eu vou pegar, vou pegar. O que, a não, Orb. Eu tô aqui já, eu peguei. Ah tá, mas eu tô aqui. Oba! Se for espectro, eu sento <risos> num <no> hidrante. <risos> ah, eu também sento no hidrante. Sessor de movimento eu ainda sei não. E que você vai. Você tá levando orb? Eu tô... O orb não, né? cara? O orb em si. O que foi? Eu não vi assim. Tira. Ô, oh, para de desperdiçar foto! É. <risos> <risos> <risos> para. Para. <risos> E lá Respira, não respira na verdade. Segura a respiração. Pode respirar, pode respirar. Opa. Mano, passei por ela. ela é um eu também, eu também. E eu botei a câmera aqui, ó. Deixa aberto aqui, não talvez ver tem orb. Se bem que ela, ela sai daqui... Então, mas eu não consegui daqui. tirar a foto dela não. Tentei tirar, não consegui. Tá... Ah não, minha live caiu. Por que minha live caiu? Foi só a live. Minha live caiu Pera, eu vi. Sério? Sério. Eita porra Peraí Pera que eu acho que vai voltar Peraí Eu deixo aberto aê voltou, voltou voltou, Boa, boa, boa Voltamos, voltamos ah, gente eu, uma eu vou tirar a cruz daqui Ah, você é melhor que eu pra tirar foto, tá? Tem uma foto só. Vou ver se tem orb. Voltamos, voltamos. Oi, gente, voltou. Oiê, oizinho. Nem a pau. Nem a pau, o PK ficou lá. Não! PK! Ele tá aqui dentro? Acho que ele tá aqui dentro do quarto. Não! Pra tirar o delay, gente, dá F5. O delay diminui. Se não, é a, a própria Twitch também, esconder delay. Nossa, 0%, o P.K. morreu? Não. Morreu, morreu! Ah, nem a pau, P.K. P.K. morreu! Não, P.K. Você morreu, P.K.zão! Não, não. Filha da puta, que susto, caralho. Vai tomar no seu cu, P.K. Vai tomar no seu cu, porra! Que susto essa bola, mano! Bosta! Ah, velho! Deixa eu ir no banheiro mesmo. Que eu acho que ver o corredor é melhor. Olha lá o PK, mano. Porra, PK. Essa bola do caralho aí. Pronto, a bola é minha. Caralho, viu? Agora dá pra pegar item. Nossa, mano, que susto essa bola. Eu falei, caralho, fudeu. Orb. <risos> Vai esperar um pouquinho, né? Porque às vezes dá uma demorada. Algum orbzinho. Orb, orb. Não, não. É, acabou de passar ali, mas eu não sei se foi o PK ou. Foi é o fantasma. Eu acho que foi é fantasma. Não tem orb, não. O que pode ser? A impressão de Itaí é Banshee. E orb é espectro. Escrita não pode ser. Hum, ou então é impressão. Ou é orb? Vou impressão de novo. Vamos ver. Comidinha, comidinha. Ah, pecazão. Ele morreu, velho. Pô, pecazão. Porra. Pode que não tem nada de... mãozinha nas coisas, velho. Nem pk pecar. Ah, Caraca, que susto que deu aqui agora. Cacê é uma mão isso aqui? Não. Qual é ser uma mão triangular, não faz assim. Oh. Oh, pecazão. É. Nada. Vamos ver se tá mais pra cá no corredor Às vezes tá em algum lugar bem escondidinho Puta terra, tá escondido eu Caralho! Será que é orb mesmo nessa? porra? vou colocar aqui em vez desse corredor. Vou colocar em cima aqui. Porque sei lá, mano, o orb fica tudo torto, velho. Vamos deixar aqui. Vou ver. Vou ver, vou ver. Calma, calma, calma. Pô, pecazão. Cadê o tripé, porra? Tá falando com... <risos> mentira. Mentira, mentira! Vamos ver, vamos ver. Tá desligada a câmera. Puta que pariu! câmera tá desligada. Vamos abrir. Vamos abrir a câmera. Vamos abrir... Ah, ligar. Ligar a câmera. Vamos ligar, vamos ligar. Abrir a câmera. Calma. Vamos ver se tá ligado antes. Aí, mas tá virando pra parede, mano. Virado pra parede não funciona. Aí, deixar aqui, né? Só pra... Vamos lá, vamos lá ver. Vamos lá ver. É agora. Vamos lá. Bem rápido. Correndo muito. É orbe. Boa. É, é, espect é espectro, o oh, pecazão, espectro, tá? Eu vou, eu vou aqui, espectro, tá? 3, do 1. Aê, oi. Felps, Felps. Oi. A bola. Como que é? O quê? A que bola? Que funciona. se você pega de boa o item e foda-se? É o item e foda-se, é. Entendi. Nossa, eu assustei pra porra essa bola, mano. tomando no <risos> cu. A cunho. bola. O PK já foi, mano. Agora que eu vi que PK já foi, mano. <risos> Oba! eu não vai falar nada hoje? PK? Morreu já? O que aconteceu? Yeah. O que aconteceu? Vai é, tá lá no quarto do nenê, rapidão. Quarto do nenê, tá? Aqui? Onde é? Aí. O que que tem aí? É aqui já? É o Nenê! É o Nenê mesmo. 5, 5, 5, 5, 5, 5, 5. Deu 5, deu 5, 2,5, 2,5, 1,8. Vou até tirar o MS pra puxar já. 1,5. É o neném, é o Vitinho. É o Vitinho. 0.7, 0.5, vai ficar abaixo de zero. Eita. 0. Eita. 0.1 Negativo, no caso. É, é, pronto. Ficou negativo. Ficou negativo, ficou negativo. É lá no card do neném, negativo. É 5 e te temperatura, calma lá. E eu tenho Beleza, você levou o warb já, ó, a câmera? Menos zero, menos zero. Vitinho. Tô levando o sensor também. Vitinho, moleque, a gente só vai, mano. Ai, ah, não vi eu não vi, eu não vi, eu não vi eu já tava voltando. Tá, lá, Ih, abriu? Oh. Quem? O nenê? É. Quem foi esse? É. Kenneth Wilson, é um cara. É o nenê. Coloquei ali as coisas. Vê aí se tem orb. Já foi incenso e sensor. Tira uma foto. Tem. Tem orb? Aham. Uh -huh. Tem mesmo. GG então. Foto fantasma. Vamos levar Espectro, tirar foto. Vamos tirar foto. Vamos fazer. Nossa, vamos tirar foto pra porra do cima. Assim. Ué, você já levou? É, eu bo... tenho duas câmeras. Ah, já peguei, já peguei uma aqui. Pega outra aí no chão. Uh, deixa eu ver aqui. Não, a gente tá de boa, vamos lá. Vou tirar foto pra caralho, mano. Tem que achar o osso, a gente pode tentar achar o osso. É, então... Mano, foi muito rápido essa. Assim. Nossa, isso aqui já foi! Até eu, <risos> eu voltar, se achou onde era, já... <risos> Inclusive, você achou, né? Peraí que eu vou, vou tentar achar o osso. Mano, acho que já não conta mais. É... Será que é enquanto ele estiver respondendo, talvez? Olha o um urso, tem um urso aqui. O urso não conta essa boneca. Essa boneca? É. É. Hein? E aí, quem ganhou quem perdeu aí. Porque é espectro, não é Banshee, não. Eu vi que era Banshee o voto. O osso não existe, mano. Ainda pode ser Banshee. <risos> é, se a gente errou. Mas a gente achou certinho. Não tem... Nossa, muito difícil a gente ter errado. Só se a gente errou pra caralho e o jogo bugou. Pensou, o jogo bugou? E aí, e agora? Não dá pra voltar o... A enquete. Pensou, tipo, bugou mesmo assim. Pesado. Mano, eu não acho esse osso, velho Não deve ter. Ah Ih, apareceu Apareceu, apareceu E caralho Mandou aparecer, porra Brincadeira, exatamente. Parou, Gisele. Obrigado pelo Sembito. 19 mais live. É isso. É isso, é isso mesmo. Parou, parou. Cheio de brincadeira. Eu quero sair. Tempo, tempo. Tempo, tempo da brincadeira. Tempo, tempo, tempo. Figuinha, tô com figuinha. Subman91, obrigado pelo Prime. Obrigado pelo apoio. Eu tô de figuinha, tô de figuinha, porra. Parou. Tempo, tempo, tempo, tempo, tempo. Café com leite aqui. Café, café, café, porra com leite, né, café. Ei, eita, Pegar? Ei. Vem cá. Ah, tá. Mano, vai tomar no cu, velho. O que, porra? Eu falei, me deu um sinal, e aí mandaram o um 10, na hora que eu falei. <risos> é, mandou o um sinal, porra. Sinalzão boa. Mano, essa, porra, mano. essa porra aqui. é tá no Ija. Deu uns lag, mano, what the fuck. Quantos anos você tem? Sete. Pera, não sai do sete. Ih, é sete! Se é sete, não sai do sete. Não, então, se for setenta e sete, ela sai e volta, não sai ou não? Pode ser setenta e sete. Eu não sei. e Ih, caralho. Parou, parou, parou, parou, parou, parou, parou. Para, para, para, para, para. Será que é setenta e sete, pode ser? Zero é, sete é, é o grafite para, para, para, gente. Para, para. Oh. Oh, pelo amor. Calma. Parou a brincadeira, parou a brincadeira. Por favor, Caralho, mano. Tá bem, tá bem? Tudo certo, amigo? Eba, ainda bem. Senão eu ia ficar muito triste, amigo. Nossa, o osso tá dentro da toalha, mano. Mil? Mil. 1.511 morreu? Ah, meu Deus. O tá dentro da toalha, mano. Tentou esconder com a toalha. Corta, corta, corta, corta, por favor. Dá um tempo, dá um tempo da gravação, dá um tempo da gravação, corta. Shhh. Parou, parou, parou, parou, parou. Parou, parou, parou, parou, parou. Lá figuinha, faz figuinha. Faz figuinha, faz T. T de tempo. Um grande T de tempo. PK, vem aqui onde eu tô, no banheiro aqui, do lado. Como é que você tá? Vem aqui, vem aqui, vem aqui. Olha onde tá o osso. Dentro da toalha. Aqui ó, na toalha. Aqui ele não tá, não, aqui ele tá aqui ó. Pra mim tá dentro da toalha, eu já tirei foto dele. Vou pegar ele, peguei. Eu... Aqui eu peguei. Ah, eu que peguei. A gente pegou dois, fiz pensou... o. Aqui ó, eu fico aqui dentro. Ô oh, caralho. Com ele. Aqui, ó, tá atacando, tá atacando, tá atacando, tá atacando. Tá Aqui é seguro, relaxa. Você não falou isso. <risos> é que tipo, foi ele é manso. É ele seguro. não falou isso, não. Ele falou. Ele falou, não. Nunca devia ter falado. Um cabide, vamos a the size. Caralho, falta tirar foto dele só? É Eu, Nossa, peraí, peraí, peraí, piora. eu preciso, eu preciso de ar cara, mano. minha cara, eu aqui Eu taquei a câmera? <risos> Não, eu só mudei eu assim, Foi mano, na minha cara Peraí que eu preciso de ar, peraí Caralho, pera, calma Calma, Vamos, eu cara. fiquei mole mano. Eu também, eu também. Nem tem som, só apareceu. Pra mim fez um tutu. Ih, caralho. Você tá brincando que você fica aí? Ele entrou no armário, velho. Parou, parou, parou. Parou, parou, Mano. Você ficou aqui? É. <risos> Você tá me esfiado na oh. parede, mano. <risos> mano, eu gelei o meu. É, olha onde você ficou, ah, porra. Eu tava, eu tava aqui dentro e, e aí do nada começou a sair ar da minha boca gelado. Nossa, mano. Do nada. E aí ficou muito tempo assim. Mano. Não ah, não, é puta que pariu. Eu não vê se ele vê Ele vê esse item Será que ele tá vendo? Ele tá aqui atrás, PK Não, ele não viu Ele não viu Tá ali atrás, PK Não, ele não tá vendo Ele não tá escutando Porque a sanidade tá baixa Não é pra atacar, é pra aparecer Ah, ele só vê seu taco Enquanto eu tô segurando ele não vê Parece aí, rapidão Não é pra atacar, é pra. Não é pra.. Não é. Aparece. Tô tá dando ataque, tá dando ataque. Ele tá vendo, ele tá vendo. Ele tá vendo um coelho. Eita. <risos> ele tá vendo com ele, ele tá vendo. Será que vai pegar ele? Nossa, mano, ó! Ó, ó, ó, essa visão aqui, ó! Ó, ó, ó! Vamos ver, vamos ver! Ô, nossa, ele não tem ideia onde tá! Ele não acha pecar. o PK, o PK é muito esconderijo! Ele é muito escondedor! Ele é alieno, ele é Vou levar um quadro aqui pra ele. Demorou, Felps! O que esse quadro aqui? O que, que você acha desse quadro aqui? O que, que você acha desse quadro? O que mais que eu posso pegar aqui? Uh, deixa eu ver. Ele é muito esconderijo. Que é, Vou... Gente, Vou levar um notebook pra ele. Sem atacar. Sim. Não aparece. Eu tô pensando em... em salvar os itens. Né? Eu achei uma boa, PK. Porque... Felps! <risos> ah, que bicho, achei que era o cara. Para, Felviz. <risos> Ele tava ficando... Eu não joguei tanto. Tá? Um bonezinho, bonezinho. E caralho. Ah, tá atacando. Tem um bonezinho, bonezinho. Ele é muito esconderijo, mano. chato, mano. O cara mais chato do mundo. <risos> <risos> Kenneth, espera um ataque, aí eu tiro a foto. Um que aqui. Para, Fel, você vai... Isso aí vai aparecer na frente da foto. Ou <risos> oh, tá chato já. Nossa, o cara mais chato do mundo. Para, Felps. O quê? Para, Felps. O que, que eu tô fazendo? Sério? Ah, fica piscando a luz pra ele? Eu não sei, eu não tô fazendo nada. Eu tô tentando clicar na luz e não tá funcionando. Aí pra mim não tava funcionando, aí pelo visto tava. Para, Felps. Vai, dê um livro aí. Ó, o gato, ó, o gato, gato legal, gato legal. Gato, gato. Ó, o gatinho. Gatinho, gatinho, legal. Vou fazer uma trilha. Trilha de objetos. Fazer uma trilha até o caminhão. <risos> fazer uma trilha, trilha de objetos. Atacou de novo, pera PK não é então! Eu tô ajudando o PK, porque vai que ele se perde Eu tô ajudando o PK Ele não vai se perder até chegar no, no caminhão eu Tô ajudando ele, eu tô ajudando Amigão, amigão, amigão Aqui eu ajudo o meu amigão o Amigão do... Amigãozãozão, zão, sabe? Sapato, boa Será <laughs> que ele viu que ele a trilha? What que ele viu a trilha só. Será que ele viu? Bota a impactra. Você viu minha trilha? Você viu minha trilha? O que? Não, eu achei que você só tava fazer bagunça. Não, assim. eu, eu ataquei um monte de item no seu, no seu armário. E do nada eu falei, vou fazer uma trilha do armário até o caminhão. Aí eu fiz, perdi todos os itens ah. e comecei a atacar. Você não viu? Mano, ah, você não vi, viu? eu vi só as bagunças. Ah. Mano, não dava pra tirar foto. Não dava. Ai, de boa. Nossa, que complicado, velho. Ah, é complicado mesmo.